Eu acredito que eu cheguei é, naquela aula que eu planejava né? mostrar para vocês. Eu acredito que nesta aula aqui, neste vídeo, eu vou mostrar para você como é fácil é, encontrar as raízes de um número complexo. É muito tranquilo, tem uma lógica por trás. Então, é, eu acho que eu consegui... É, criar um vídeo que explicasse para você de uma maneira bem tranquila como encontrar raízes de um número complexo tá pessoal então é espero que vocês gostem aproveitem aí ó e curta o vídeo caso tenha gostado se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e também aproveite aí para deixar sugestões é críticas né ou é, aquelas mensagens que deixam claro aqui para mim que tá indo tudo bem, que vocês estão gostando da aula, quais é, os assuntos que vocês gostariam de ter aqui no canal, que pessoal, tá tudo entrando na nossa, no nosso planejamento, tá? Toda semana vai ter um vídeo novo, beleza? Então espero que vocês estejam gostando aí, acompanhando é, outras aulas aqui no canal e é isso, né? Eu espero que que dê tudo certo para você, não sei para que você está estudando, se é pro Enem, para vestibular, para algum concurso público, mas tenha certeza que eu estou tentando preparar, é, criar playlists aqui né, de, dos assuntos específicos de uma forma, de uma forma aí bem completa, tá pessoal? Então é, é isso, espero que vocês gostem, vamos lá porque o tempo está correndo, vem aqui comigo. Bom, pessoal, e como é que a gente, para dar início à ideia de radiciação, tá? tentar fazer um resumo bem rápido aqui com vocês, a gente precisa lembrar que a raiz enésima de um número complexo, eu vou copiar ele aqui ó, na sua forma algébrica, z igual a a mais b vezes i, né? É essa forma que a gente conhece. Então, quando ele está nessa forma algébrica, quem é a raiz de z, pessoal, raiz enésima de z? A raiz enésima de z é um número, tá? onde esse número elevado a n vai dar z. Concorda comigo? Né? Assim que a gente aprende na radiciação, se eu tivesse aqui, por exemplo, a raiz quadrada de. É, ou a raiz quarta de raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Não é isso? 2 elevado a 3 é igual a 8. Essa é a explicação da nossa querida radiciação. Não é isso? Pessoal, olha só que interessante. Dentro dos números complexos, a gente, dentro, melhor, dentro dos números reais, a gente aprendeu que isso aqui seria a única solução dessa raiz cúbica aqui. Concordam comigo? Seria a única solução, né? Dentro dos números complexos, não, pessoal. Aí entra exatamente a segunda lei de De Moivre, que ele diz o seguinte, se a raiz tem um índice 4, então ele vai ter aqui, tá? É, esse número, ele vai ter... 4 raízes quartas. Aqui, o número complexo teria 3 raízes cúbicas. O 8, o número complexo 8, teria aqui 8 raízes cúbicas. Olha só que interessante. E é isso que a gente precisa focar agora. Pessoal, se eu estou trabalhando com a raiz quarta de um número complexo, ou número real, melhor, o um número complexo, mesmo ele sendo real aqui, é puro, né? ou imaginário puro, ele vai ter quatro raízes complexas. Tá bom quatro raízes complexas vamos colocar isso na cabeça porque é isso que eu vou tentar resumir para vocês verem aí que a gente não precisa ficar decorando essa fórmula aqui toda não pessoal tá não precisa um detalhe importante é que se você quer calcular né isso é só uma lembrança interessante se você quer calcular a raiz de um número complexo o que é que você está fazendo ó por exemplo se eu tivesse aqui 1, pegando, pegando esse número aqui na sua forma polar e elevando a 1 sobre n. Pessoal, a gente precisa lembrar que eu estou multiplicando essa parte, esse módulo de z, essa partezinha aqui, certo? Esse módulo aqui, ó, vamos lembrar da potenciação. Isso aqui nada mais é que z, módulo de z elevado a 1n, que vai dar o quê? A raiz enésima do módulo de z. Não é isso? Para a gente lembrar dessa partezinha aqui. E essa partezinha aqui, tá? você pega 1 um sobre N, ó, pega o argumento e divide por N. Tá? E isso aqui tem uma explicação que eu não gosto muito. Tá? E foi essa parte aqui que eu tentei, tentei resumir para ficar claro para você. Você vai ver que é bem simples. O que você precisa lembrar é o que? Essa parte aqui, o modo de Z, é a única parte que você vai lembrar. E encontrar o argumento de Z do Z eu falo o número principal, tá? Encontra o argumento do número principal que você vai conseguir calcular o argumento da primeira raiz. Por exemplo, aqui ó, a raiz quarta de 16, a primeira raiz é 2. Encontra o argumento dessa primeira raiz e as próximas, pessoal, é bem simples. E como é que a gente calcula os próximos, os argumentos das próximas raízes? Essas, esses argumentos formam a PA Olha só que interessante, e é bem tranquilo, porque a distância de uma raiz para outra, né? O arco é igual, essa distância é igual, vai formar que se tem quatro raízes, eles vão ficar distribuídos igualmente aqui de 0 até 2 pi. Nessa volta completa aqui. tá? Se eu tivesse 5 raízes, as 5 raízes estariam distribuídas igualmente aqui de 0 a 2π. Se tivesse 8, as 8 estariam distribuídas aqui igual, igualmente. Então, basta eu calcular o argumento da primeira raiz para encontrar as próximas. E como é que eu calculo o argumento da primeira raiz? Pessoal, o argumento da primeira raiz tá? é só esse passo a passo que você vai precisar lembrar. O argumento, ó, vou até colocar aqui, ó, o argumento da primeira raiz, eu vou chamar aqui de ZK1, tá? O argumento de ZK1 é quem, pessoal? É o argumento de Z, ó, esse passo a passo aqui é muito importante que você lembre. É o argumento de Z, Z do número principal, dividido pela quantidade de raízes que tem. Se é a raiz quarta, então, dividido por 4. Aí você encontra o argumento da primeira raiz. Ah, tá aqui. Beleza, quem é o argumento das próximas raízes? Você pega, não tem uma volta completa, né? 2π... Então, você pega o 2π e divide por 4, porque eu estou trabalhando com 4 raízes. Então, ó, essa distribuição aqui vai ser π por 2. Então, a cada 90 graus, eu vou ter uma raiz para fechar o meu ciclo. É só lembrar disso, pessoal. Não tem muito problema, não. Vocês vão ver que é simples assim. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, o que, é que a gente precisa fazer primeiro? Encontrar o argumento tá, de z. Quem é o um argumento desse número aqui? Na realidade, vamos pegar isso aqui como exemplo, tá? Vocês vão ficar mais claro no próximo exemplo, mas podemos já pegar esse exemplo aqui para a gente entender como é que fica distribuído isso aqui dentro do nosso plano complexo. Lembrando, isso aqui é a parte imaginária e isso aqui é a parte real, né? Então, pessoal, olha só. Quem é o um argumento dessa primeira raiz aqui? É o argumento de Z... Tá? No caso aqui, o z é o 16, concorda comigo? O z aqui é o 16, já que eu estou encontrando a raiz quarta de 16. O z é o 16, que é o argumento de 16. O 16 está na parte real, o argumento dele é zero. Né? Vocês poderiam calcular o argumento dele, ó. o argumento dele é a amplitude dele. A amplitude dele aqui é zero. Tá? A gente sabe encontrar argumento também, a gente vai ver na próxima... No próximo exemplo, com seno e o cosseno. Utilizando o seno e o cosseno aqui, é o seno da parte real dividido pelo módulo, o cosseno da parte real dividido pelo módulo. Não foi isso que a gente aprendeu? Aqui está mais fácil de entender porque é um real puro aqui. Né? Se ele é um real puro, ele está em cima do eixo real. Então, como o ângulo é em relação a esse eixo, o ângulo aqui é zero, o argumento é zero. Então, como o argumento é zero, então vai ser o argumento de Z dividido por 4, que é zero também. Por coincidência, o argumento do... Primeiro, da primeira raiz é zero porque ele é um real puro, tá vendo aqui? Ele é um real puro. Então, ó, qual é o módulo dele, pessoal? Quem é o módulo, olha só, quem é o módulo da primeira raiz? a de ZK, ó, essa aqui é a forma de ZK. Quem é o módulo da primeira raiz? É a raiz enésima, então vou até calcular aqui, vou apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui pra ficar mais fácil não misturar muita coisa, né, pessoal? Ficar mais limpo aqui pra gente, né? Então, quem é o módulo? Ó, vou colocar aqui, ó. Quem é o módulo da primeira raiz? O módulo, ó, pega aqui, raiz enésima, que é a raiz quarta, não é isso? Já que eu estou trabalhando com a raiz quarta, então, ó, raiz quarta do módulo de Z. Quem é o módulo de Z, pessoal? O módulo de Z, ó, vou calcular aqui, ó, é a raiz quadrada de, da parte real ao quadrado, que é 16 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que não tem, então nem vou continuar aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a 16. Ó, isso aqui vai ser igual a 16. Então, vai ficar a raiz quarta de 16. Então, outra informação importante que é mais fácil da gente lembrar. O módulo de todas as raízes, já que eu tenho 4 raízes aqui, o módulo é sempre igual. O módulo aqui vai ser 2. O módulo de todas as raízes são iguais. Isso é bom também. O módulo é a distância... Tá? de cada raiz dessa em relação à é, nossa origem aqui. Né? então o módulo é sempre 2 beleza, então quem é a primeira raiz? a primeira raiz está aqui, ó, em 2 o módulo é 2, então daqui para cá 1, 2, está aqui tá? e o argumento dela é 0 e os próximos argumentos, quem são, pessoal? é o primeiro argumento somado de 90 graus então o próximo, que é 2, também vai estar tá aqui tá? o próximo, que é 2 também vai estar tá aqui, 90 graus ó. 90 graus, 90 graus, o próximo vai estar tá aqui. Então eu vou apagar aqui, ó. Então esse vai ser o passo a passo de vocês, pessoal. Sempre, sempre é mais fácil lembrar disso, tá? É muito mais fácil lembrar dessa forma. Então tem aqui ó, dois também, tá? Então se você quiser é, calcular isso aí na forma algébrica, na forma trigonométrica, tanto faz, tá? Tanto faz. Mas a gente poderia calcular aqui na forma é, na forma trigonométrica. Como é que a gente faz isso? O primeiro aqui, ó, quem é o primeiro, vou colocar aqui, ó, ZK1. Né? Vou colocar K1 para a gente lembrar que é a primeira raiz. Quem é o K1? É o um módulo, que é 2, de todos, vai ser 2, multiplicado por quem? Pelo cosseno do seu argumento. Quem é o argumento do primeiro? A gente viu que é zero. Mais i vezes o então, ó, i vezes o seno. Vai ficar meio apertado aqui, mas já vai dar para entender. Ó, seno de zero também, que é o argumento da primeira raiz. E aqui vai indo, pessoal, 2 vezes cosseno de pi por 2, mais i vezes seno de pi por 2. Aqui a mesma coisa, 2 vezes, porque o módulo dessas raízes são sempre iguais. Eu não sei se ficou claro, mas eu tentei é, resumir isso aqui de uma maneira bem tranquila e uma informação importante. Estou dando várias informações importantes aqui para vocês os módulos são iguais, a distância em relação à origem, e se eu tivesse 5 raízes, eu teria aqui 5, né? eu formaria um polígono regular com 5 lados, tá? ou seja, um pentágono regular. Aqui eu vou formar um quadrado, esses pontinhos aqui formam um, os vértices de um quadrado. Se eu tivesse três pontos, três raízes, então eu formaria um triângulo retângulo. Eu vou formar polígonos regulares aqui no meu plano complexo, pessoal. Eu não sei se, isso aqui, se vocês ficaram maravilhados com isso aqui, mas eu acho muito legal essa partezinha aqui, tá? Para finalizar e para ver mesmo que você entendeu e que pode aplicar isso aqui, é, vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó, pessoal. Ele pede aqui para calcular... É, Z elevado a 1 um terço. A gente sabe que Z elevado a 1 um terço, olha só, é a raiz cúbica de Z. Concorda comigo? É a raiz cúbica de Z. E Z foi dado aqui na sua forma algébrica. Né? Então, como é que a gente consegue transformar? Se o problema pedir para transformar na forma polar, ou vai depender do, do problema. Se ele quiser na forma polar, você consegue também. Se quiser na forma... É... É, algébrica também você consegue aqui já está na forma algébrica, tá? Então, como é que a gente calcula aqui o argumento de Z? Tá? E eu sempre gosto, é, não sei, né? É de cada um, mas eu sempre gosto de colocar aqui ó, o nosso plano complexo para a gente fazer essa interpretação geométrica. É importante fazer isso, tá? É muito importante fazer isso. Então, como é que a gente faz para calcular isso aqui, pessoal? Olha só, raiz cúbica de Z. Primeira coisa que a gente sabe, que precisa saber. Tem três raízes, eu vou formar um triângulo aqui, um triângulo equilátero. Tem três raízes aqui dentro, e vai estar distribuído igualmente. Né? É, então, eu preciso saber quem é a raiz da primeira, é, o argumento da primeira raiz, o argumento da segunda, então eu vou colocar aqui ZK2, ZK1 e ZK3. Pessoal, nem se está distribuído assim, tá? eu estou só chutando Z K3, depois a gente vê. Então, é, para eu saber o argumento do primeiro, eu preciso primeiro saber o argumento de Z. Não é isso? Eu preciso saber o argumento de Z. Por quê? Porque o argumento de ZK1, ó, o argumento de ZK1, que é a amplitude dele, o ângulo dele, de ZK1, é quem, pessoal? É o argumento de Z, ó, argumento de Z, dividido por quanto? Dividido por, se eu tenho três raízes. Né? Então, dividido aqui por 3. E qual vai ser é, a distância de um argumento para outro? Então, eles vão estar distribuídos aqui, ó, na volta de 360, eles vão estar né? eles vão ter três um arcos aqui iguais. Né? Arcos iguais. Então, ó, eu vou pegar o 360, que é 2π, e dividir por 3, se que eu quero saber qual é a distância de um para o outro. Né? Então, eu tenho aqui ó, 2π por 3. Tá bom? 2π por 3 é a distância. Então, eu encontro o argumento do primeiro e vou somando 2π por 3, 2π por 3, para encontrar e fechar o nosso pacote aqui. É sempre assim, pessoal. Tá? Então, aqui eu tenho a nossa... É, vou chamar isso aqui de razão. Tá? Então, eu tenho aqui a minha razão. Vou guardar essa informação aqui para depois a gente finalizar o problema. Quem é o argumento do primeiro, pessoal? Para isso, eu preciso encontrar o argumento de Z. Quem é o argumento de Z? Como é que a gente calcula o argumento de z? Eu preciso primeiro do módulo de z. Né? O módulo de z é a raiz quadrada de menos 12 ao quadrado, é 4, mais a parte real ao quadrado. 2 vezes raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3, que é 12, né? que vai dar a raiz de 16, que é 4. Então, eu tenho o módulo de z. Por que eu preciso do módulo de z? Para eu saber quem é o cosseno de θ. Tá? O cosseno de θ, a gente calcula... É, encontra na parte real, pegando a parte real, que é menos 2, dividindo pela, pelo módulo, que é 4. Então, aqui, pessoal, menos um meio, Concorda comigo? E o seno, eu poderia calcular a tangente. Eu já expliquei isso aqui para vocês também, para ser mais rápido, né? Mas, como o pessoal costuma trabalhar com isso aqui, então eu estou fazendo dessa forma aqui também. Isso aqui é um 4, tá? Para ficar mais claro aqui. Ó. E aqui, seno de 2 raiz de 3, dividido por 4. Que é quanto, pessoal? Raiz de 3. Dividido por 2, né? Vou simplificar aqui, ó, por 2. Então, quem é o ângulo, olha só, quem é o ângulo cujo cosseno é menos 1 meio e o seno é raiz de 3 por 2? Pessoal, seno 1, 2, 3, raiz de 3 por 2 é 60 graus, né? E o cosseno de 1 meio é 60 graus também. Só que aqui está negativo, então ele estaria no segundo quadrante, né? Cosseno negativo e seno positivo. Então, isso aí seria o, é, o argumento, aí seria de 120 graus. Concorda comigo, 120 graus. Então é 120 graus a gente pode calcular em radiano, pode ser? Ó, vou pegar aqui o, o 120 né e dividir aqui por 180. é isso que quer saber o 120 em relação a 180 né, para comparar ali. Então eu tenho o seguinte ó, que 120, vou colocar aqui ó, isso aqui para quem ainda não lembra né? Então eu tenho aqui ó, 180 não equivale a pi, estou fazendo isso aqui ó equivale a pi. Então, 120 graus equivale a quanto? Tá? Multiplicando aqui, eu tenho que 120π em relação a 180. Foi isso que eu fiz. Ó. Depois eu multiplico por π. Né? Então, ó, pessoal, simplificando aqui, ó, por 4, né? ou melhor, ó, por 3, 6. Né? 6 aqui vai dar 2. E 6 aqui vai dar 3, 2π por 3. Tá? Então, o nosso argumento é 2π por 3, o argumento de Z. Tá? Então, ó, o argumento, pessoal... De Z é igual a é, 2π por 3. Beleza? 2π por 3. Olha só, e a razão aqui é 2π por 3. Show de bola! Então, quem é o argumento do, da primeira raiz? É o argumento de Z dividido por 3. Ó, o argumento de Z dividido por 3. Que deu exatamente essa. Né, o 2π por 3 aqui também, né? Por coincidência, nem né? sempre dá, tá? Então, ó. É 2π por 3 aqui. É 2π por 3. Mas, espera aí. É 2π por 3 aqui, pessoal. Espera aí que eu acabei vendo outra coisa aqui. Ó, é o argumento de Z. Ó, o argumento... Coloca aqui. ó. Argumento de ZK1. Para a gente não se complicar. né? É igual ao argumento de Z, que é 2π por 3, dividido por 3. Não vamos se confundir com isso aí. Eu me confundindo aqui. Então, 2π por 3... Dividido por 3 é vezes 1 terço. Concorda comigo? Então, vai dar aqui, pessoal, 2π por 9. Então, o argumento, ó, esse argumento aqui, do, da primeira raiz, é 2π por 9. Olha só que maravilha. Então, 2π por 9, a distância dele para o argumento de ZK2 é 2π por 9. Eu até colocar aqui, ó, 2π por 9. E esse aqui vai ser 2π por 9 mais o 2π por 3 então, ó, mais 2π por 3 mais 2π por 3 vai chegar aqui e aqui a gente fecha o ciclo tá bom? então, como é que a gente pode resumindo isso aqui ó? já que encontrei o argumento do primeiro vou apagar aqui Então, ó, resumindo essa partezinha aqui como é que a gente calcula é por isso que eu deixei aqui, 2π por 9 como é que a gente calcula agora o argumento de ZK2 então vai ser ó, o ZK2, o argumento dele né? vai ser o 2π por 9, que é o argumento do primeiro, mais a nossa razão, que é 2π por 3. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Multiplicando aqui por 3 e aqui por 3, para ficar igual a 9 aqui, né? Então vai ficar 9 aqui, 6. 6 mais 2 é 8π dividido por 9. Então, esse aqui, pessoal, é 8π, ó. 8π dividido aqui por 9. Quem é o um argumento desse aqui? Vai ser 8π. Por 9, somado com a nossa razão, ó, 2π por 3. Então, multiplicando aqui por 3 e por 3 também, vai ficar 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 6, 6 mais 8 é 14, né? Então, 14π dividido por 9. Então, o argumento desse carinha aqui, ó, é 14π dividido por 9. Tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram entender aqui, tá? Eu tenho 180 aqui, dividido por 9, dá 20. 20 vezes 40 dá 280, né? Então, na realidade, não. Peraí. 180 por 9 dá é, 20. 20 vezes 14 dá 280. Então, ó, pode ver, ó, eu acabei chutando aqui onde estaria cada um, mas não estaria aqui. Então, o 280 está mais ou menos aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? que eu fui chutando aqui só para a gente enxergar geometricamente que tinha três raízes ali, né? Que tinham três raízes. Então, esse daqui, ó, esse carinha, ele estaria aqui, ó, o ZK3, tá? O ZK3 está aqui que é 280, ou vou colocar já em, em radiano ali, ó, 14 pi por 9, vou apagar aqui, tá? E o nosso zk2, olha só dividir ali é o 180 por 9 que dá 20, 20 vezes 8 dá 160. Então estaria mais ou menos aqui mesmo, né? Então 160, porque aqui é 180, estaria aqui. Então formar mais ou menos isso aqui, né, pessoal? É, se você quisesse calcular agora, que os problemas acabam pedindo para a gente, né, como eu calculo agora é, as raízes exatamente, na forma algébrica ou, ou polar, tanto faz? Né? Se você quisesse encontrar na forma polar, então quem seria aí o nosso ZK1, a primeira raiz? O ZK1 seria o módulo, quem é o módulo, pessoal? Lembrando, ó, é a raiz... Tá? raiz enésima, já que eu estou trabalhando com 3, raiz cúbica do módulo de z. O que é o módulo de z? Ó, o módulo de z é 4. Tá? Então, a raiz cúbica de 4. Então, vai ficar aqui, ó, raiz cúbica de 4 vezes o cosseno do argumento, que é o argumento do primeiro, 2π por 9, tá? mais i vezes o seno de 2π por 9. Beleza? Quem é o ZK2? Ó, ZK2 é raiz cúbica de 4, porque o módulo é sempre o mesmo, foi o que eu falei para vocês, né? Vezes quem, é, pessoal? O cosseno do seu argumento. 8π por 9. Ó. 8π por 9 mais i vezes... Então, ó, seno de 8π por 9 também. E finalizando, já que são três raízes, ó, o ZK3 é raiz cúbica de 4 vezes o cosseno do seu argumento, ó. cosseno de 14π por 9, mais i vezes o seno de 14π por 9. Então, olha só que maravilha, né? Eu não sei se ficou claro para vocês, eu tentei aqui mostrar é, esse entendimento é de uma forma mais didática, para a gente ficar decorando passo a passo, a gente tem que entender o processo ali, então eu tentei explicar dessa forma para ficar, é, deixar da forma mais clara possível para vocês, né? treinem, tá porque tudo tem lógica ali, vocês vão ver que a, a lei de De é a segunda lei, já dá essa dica para a gente, olha, eu tenho três raízes ali, tá? Se eu estou trabalhando com raiz cúbica, três raízes. Se eu estou trabalhando com a raiz quarta, quatro raízes. E a distância entre elas, esses arcos, né, formam uma PA. Basta a gente descobrir o, o nosso, é, a nossa, o argumento da primeira raiz, que a gente consegue encontrar o argumento de todo mundo, porque basta a gente, para a gente saber a distância de um para o outro, pega o 360 e divide pela quantidade de raízes que tem distribuídas ali, na nossa, no nosso plano complexo. Deva entender, pessoal? deixa aí nos comentários se vocês gostaram, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque é bom a gente ter essa troca, né? Pode ser que alguém tenha uma ideia melhor, uma ideia mais clara, enfim, eu tentei resumir aqui de uma maneira bem didática, para que vocês é, entendam aí e não fiquem decorando, né? A gente fica decorando demais e acaba não entendendo todo o processo. Tá bom? Era isso. Espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!